É impossível não ficar rico, não tem como, é tipo assim, é igual falar com a pessoa saudável, não tem como respirar, ela vai respirar, ela não precisa nem fazer força. Se você só aprender essa trilha que eu estou te ensinando, você consegue fazer um milhão esse ano. A matemática sempre vai simplificar o negócio, um milhão parece um negócio distante, mas não é. Todo mundo pode ganhar um milhão, sim ou não? Ganhar não, só se for na loteria, aonde que ganha dinheiro assim? Fala assim ó, os ricos fazem, eles não ganham, não faz sentido esse negócio de ganhar dinheiro. O que, que a gente tem que fazer? Dá para fazer milhão no setor imobiliário? Foi lá que eu fiz o meu primeiro. Dá para fazer comprando e vendendo qualquer coisa? Dá para fazer comprando e vendendo qualquer coisa. Dá para fazer com internet? Dá para fazer. No mercado imobiliário, como é que eu faria um milhão sem ter dinheiro para construir? Compraria fundo imobiliário, ele não ia render tanto assim, mas devagar você pode ir fazendo, vai demorar. Bolsa de valores é lugar de ficar milionário? Não. Poupança, vai ficar milionário com poupança? Não faz sentido, porque a maior parte da poupança na hora de corrigir é engolido pela inflação. Eu gosto de desmistificar um milhão fazendo isso aqui, ó, mil vezes Mil. Mil vezes mil é igual a um milhão. O famoso sete dígitos. Se eu tenho mil pessoas e essas mil pessoas compram um produto de mil reais, mil vezes mil, na escolinha aí da matemática, qual que é o resultado? Milhão. Vendo dessa forma, parece muito distante, sim ou não? Não. Te falta mil pessoas. De fato, falta mil pessoas e essas mil pessoas terem mil reais. Mas não é só ter os mil. Isso aqui, é. ó, tá funcionando, não? Pode vir aqui olhar. Mil pessoas querendo comprar o produto de mil e tendo o mil. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos levantar esse número de mil pessoas. E fazer com que as mil pessoas tenham os mil reais. Aqui fica um pouquinho complicado. Aqui é um trabalho de geração de valor. Aqui é um grande trabalho de achar essas pessoas e encontrar pessoas que têm isso. Então, presta bem atenção. Mil vezes mil é um milhão. Eu não tenho, não tenho essas mil pessoas. Então, vamos ter que ir atrás de mais. Duas mil. Se eu pego... 2 mil e coloca o produto a 500 vai dar a mesma conta a matemática sempre vai simplificar o negócio o um milhão parece um negócio distante, mas não é se eu tenho duas mil pessoas a 500 reais, está suficiente ou se eu tiver 500 pessoas a 2 mil reais vai dar a mesma conta, você pode escolher se seu produto é tão barato, coloque ele de 500 reais, certo? mas aí tem que aumentar a quantidade de gente de um lado Precisa do seu talento para atrair atenção. Presta atenção. Agora eu vou trocar números em letras. Olha aqui. Atenção. Do lado de cá é a coluna da atenção. Do lado de cá é a linha do produto. Como a tecnologia pode nos ajudar? Vamos supor que sem tecnologia, sem Instagram, sem internet, sem nada, nós consigamos... Falar para um público de 100 mil pessoas, só que sem tecnologia. Para achar esse povo, para avisar esse povo, eu já fiz evento de jeito, posso contar para vocês como é que funciona. O maior evento que eu já fiz, bilhetado, vendendo ingressos, deu 16 mil pagantes. Quando eu não mexer com internet, esse é 100% off, não tinha internet. Eu conto para vocês, nós compramos, alugamos Sem né, placas de outdoor, Umas 20 mil, os 20 mil spots de rádio, que são as propagandas de rádio. Ah, uns 200 mil flyers, daqueles de entregar na mão de cada uma das pessoas. Plot, é, pintava muro, colocava citru em carro, aqueles perfurantes. Fazia tudo que é ação em off. Deu 16 mil pagantes, eu lembro que o faturamento deu 330 mil reais. Seis meses de trabalho pesado, nem um real na internet, nenhum real. Ok? Trabalhamos ao tempo, seis meses pesado, um monte de sócio, gastando a mídia tradicional, doidada até televisão, na Globo, a gente pagou para aparecer. Ou seja, um caminhão de dinheiro que levou ali, talvez de custo, uns 170 mil desses 330. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui fazer um evento, da mesma magnitude, no mesmo lugar, usando a internet, eu fiz em 17 dias, faturei, 3.4 milhões, gastei 700, e não usei, ah, usei outdoor, usei uns 20 placas de outdoor, uns 9 mil reais de esporte, para usar a comunicação, mas aonde estava o segredo? Dos 700 mil, gastei uns 300 mil de tráfego. Eu não entreguei um panfleto, não fizemos um panfleto, ou seja, imagine a energia mudando, o evento, que deu o mesmo tanto de pagante em 2011, faturou 330 mil. O evento repetido agora em 2021, mesmo tanto de pagante deu 3.4 milhão. Qual que é a diferença disso? A diferença para mim não é no faturamento 10 vezes mais não. A diferença para mim está na quantidade de dias que eu resolvi fazer o evento. Ele saiu. Isso para mim é assustador. Não funciona no off. O que, que eu quero que você entenda? Para vender para mil pessoas, você tem que chamar a atenção de 100 mil, no mínimo. Porque se você for bom, você vai converter a atenção de 1%. Isso pode ser em qualquer tipo de mercado, físico ou off. Por que, que esses caras pagam 1 milhão de reais e 30 segundos na Rede Globo? Porque tem 30 milhões de pessoas com os olhos abertos e o ouvido aberto naquela hora. Eles pagam 1 milhão de reais e 30 segundos na propaganda o que, que eles fazem? eles querem que você ali na hora compre eu que já trabalhei em call center de uma grande companhia a gente ficava esperando a hora da propaganda ah, da Brasil Telecom ó oh, o chip do seu quê que da Brasil Telecom eu lembro de uma campanha 3G um cara dançando rap e falava a promoção entrava, ninguém suportava atender ficava lá os mil atendentes, dois mil atendentes esperando e fazendo venda o tempo inteiro, e todo mundo quietinho, não entrava uma ligação quando entrava a propaganda Todo mundo atendendo, todo mundo ali fazendo aquela colheita animal. O dinheiro, anota aí, o dinheiro flui para onde flui a atenção. Então esse lado de cá é uma guerra a guerra de quem chama atenção. Talvez você não percebeu essa guerra ainda. Tem gente que fala um monte de besteira só para chamar atenção. Tem gente que fala, não, mas você podia ser comportadinho, não sei o quê, fica em paz, você não vai chamar atenção. Você pode ser a pessoa mais magnífica, se você não falar umas doideiras, não chama atenção nos dias de hoje. O que está na veia do povo é o tal do urgente, o que está na veia da atenção é falar algo inusitado, o que está na veia da atenção, já estou contando, eu anotaria, é ser contra -intuitivo. O que está na veia da intenção é absolutamente você, a pessoa está olhando todo mundo com a mesma ótica, mas quando passa você, ela faz assim, ah! esse é o lance, chamar a atenção. Só que aí está o um segredo: depois de chamar a atenção, tenha algo a mostrar, porque senão a pessoa vai embora. E aí, como é que você vai vender ou fazer um milhão de reais? Vamos lá. A atenção versus o produto. É uma guerra. Aí vocês vão colocar o ARI. O que é ARI? Atenção, retenção, interação. Sinal é um negócio. Se você carregar para qualquer tipo, qualquer tipo de de empreendedorismo que você estiver fazendo, esse negócio vai explodir. Como chama a atenção de forma básica? Ó. Quem está com a cabeça baixa é automático, viu ou não viu? Algo inusitado. Todo mundo olhou. Agora, o que você vai fazer com a atenção que você chamou? Me explica isso. O que, que você vai fazer com a atenção que você acabou de colher? Como que eu retenho isso? Olha só o comportamento de quem te viu, Silviano. Faz assim, ó, aí a pessoa olha, ah, aí não deu, eu falei, é um idiota. Aí a pessoa continua, perdeu a atenção. É desde que funciona. Você chamou a atenção, você tem que engatilhar a atenção para um trilho. O nome do trilho é retenção. Então a pessoa tem que ficar num trilho, tipo lá do Walt Disney, e ficar olhando, ah, ah, e agora? Aí se você conseguir fazer o terceiro, se você conseguir fazer o terceiro, você explode, que é a interação. O que, que é interação? O William Bonner, ele fala boa noite, todo dia quando ele vai abrir o Jornal Nacional e quando ele fecha. Toda vez que ele abre, ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Boa noite. Você acredita, 50% de quem é sido, não é quem está trocando canal, não. 50% de quem é sido do Jornal Nacional, essa pessoa fala assim, Boa noite. Por que, que eles fazem isso? Interação. Então, quando eu entendo atenção, retenção, interação, eu vou para a próxima fase. Qual a próxima fase? Conversão. Conseguiu interagir com a pessoa? Ela respondeu? Respondeu. Então, vamos para a conversão. Conversão não é a venda, tá? A conversão é para a pessoa entrar no movimento. Ela entrou no movimento? Entrou. Então, agora que vem a luta, porque um monte de gente tem crença um monte de gente não tem dinheiro, um monte de gente fala mil desculpas, a pessoa não acredita nela mesma, a pessoa nunca deu certo com isso, ela nunca terminou um curso, ela, nunca, ela não tem gente que acredita nela, ela é incapaz, ela é isso, ela é assada, ela, ela, ela, ela já converteu, ela está com você, ela eu estou, beleza, aí ela fala, não, eu vou continuar aqui, mas não tem como fazer nada, Aí vem um negócio depois da conversão, que é o contorno de, anota aí, contorno de objeção. Se você só aprender essa trilha que eu estou te ensinando, você consegue fazer um milhão esse ano. Aí, isso aí é o método, certo? Agora eu preciso acertar uma coisa na ponta e na outra. Na ponta inicial, você precisa ser bom de repertório, de geração de valor, destravar suas habilidades, suas competências, seu network sua desenvoltura com comunicação sua desenvoltura com negócios com venda, com compra alguém fala, não, eu posso sair da live já? por tudo que é mais sagrado desenvolva essas coisas é impossível não ficar rico, não tem como é tipo assim é igual falar com a pessoa saudável não tem como respirar, ela vai respirar ela não precisa nem fazer força sabe qual é o problema? que você não é desse jeito que de fato, porque ninguém é desse jeito dificilmente o seu pai testando de habilidade dificilmente o seu guia espiritual lá da sua religião tem essas habilidades dificilmente você viu um professor na sua frente ter esse de habilidade, sabe por quê? porque todos foram treinados para ser monoabilidades anota a expressão monoabilidade, o que é ser monoabilidade? é ser especialista de algum treco, a pessoa só sabe aquilo, o que você tem que entender? tendo as habilidades você tem tudo como que faz para bater um milhão? Anota assim, ó, converter habilidade, competência e energia naquilo que eu quiser. Tem como bater um milhão de reais vendendo livro? Tem, tem dois caminhos. Você lança o seu, ninguém quer. Você pega de outra pessoa e vende. Você pode fazer dois caminhos com o livro de outra pessoa. vendendo no físico ou no online. Como é que você vai fazer? Você prefere vender no físico, tem que sair com o megafone gritando, ou você vai criar um cadastro na Americanas, na Amazon, em vários, em vários portais, em vários marketplaces, você vai colocar um preço um pouquinho mais barato do que o normal. Por exemplo, quer ver? Vamos experimentar uma renda aqui. Ó. Eu venderia para você 10 livros meus pela metade do preço, só para você pegar, rodar Tráfego Pago e vender esses livros em uma semana. Vou explicar o que está que acontecendo. A minha loja está suspensa. Eu quis assim. Se você colocar esse livro meu, lá vai vender na hora. Porque o povo fica o dia inteiro perguntando onde que compra. Alguém aqui no auditório pergunta por que, que eu suspendi a venda. Quer saber ou não? Estou plantando árvores bem baixotas, bem pequenas. E aí na hora que eu soltar isso vai ser um, um estrondo. Então eu não estou mexendo com os livros, eu parei a venda deles. Por um longo período. E é de propósito. Só que se você falar assim, eu compro, eu faço para você, só para você testar, só quem está aqui. Eu compro pela metade do preço... Pega só 10 livros. Você pega 10 livros, vai e se cadastra lá na Amazon. Vai lá e se cadastra na Americanas, com o seu nome e coloca lá o livro. Só põe aquele livro que você comprou para se assustar. Você põe, põe, você põe no seu stories assim: ó. Vocês querem comprar? Aí ao invés de você dobrar o preço, você vai pôr um pouco mais baixo do que o preço oficial. Você vai fazer o giro rápido sem tráfego você vai vender. Se você colocar tráfego, você vai girar isso rápido, aí você vai falar, não é possível que eu arrumei uma mina de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão pesquisando isso, querendo isso. Aí o que você vai fazer? Aí você vai criar um negócio. O que eu sugiro? Aprenda ponta a ponta, chama fim a fim. Depois você contrata a pessoa, só para ela ficar comprando e arremessando esses livros, mandando eles. Quando você fica muito bom nisso, você vai fazer o seguinte, você já vai comprar as remessas mensais. Estou te falando como que funciona. E ao invés de você pedir para ir para a sua casa ou para o seu depósito, você vai arrumar um airhouse, e a airhouse vai te cobrar um valor, vou supor, é cinco reais por livro, e eles vão estocar isso no lugar e vão fazer para você o disparo, você só vai pagar o frete se você entregar ele de graça. E aí você criou um negócio sem pôr a mão. Foi lá, testou, tal. O que, que vai acontecer? Quando você descobrir que esse é um negócio para virar uma turbina sozinho, você fala, peraí, eu aprendi a fazer com esse negócio do Pablo com o livro dele vou fazer isso com o livro dos outros deixa eu te falar, você criou um negócio multimilionário só para você saber, o Jeff Bezos ficou bilionário fazendo isso que eu acabei de explicar alô, o homem mais rico do mundo diversas vezes ficou o homem mais rico do mundo vendendo livro do jeito que eu acabei de ensinar aí você fala, não, mas eu não tenho vocação você não precisa de invocação, não, você tem que ficar invocado a fazer alguma coisa. Eu te mostrei uma grande oportunidade. Essa grande oportunidade muda o jogo. Pegar qualquer oportunidade e transformar ela. Agora, primeiro, você tem que ter a cabeça de milhão. A cabeça de milhão é aquilo, atenção e um produto. Como que eu faço aquilo? Eu queria que você escrevesse assim, ó. Eu vou virar um monstro nas habilidades. Ninguém toma isso seu As ações mais poderosas, escreve assim A ação mais poderosa sou eu Aonde que eu inviso primeiro? É em mim